Nós é enjoada e gosta de malote As bandida vista sem querer cobiça Porque a firma é forte Odeio o cuzão, então, sem pano Pra X9 Se entrar na quebra tem que ter respeito Porque a firma é forte De rolê de jeito, nós dá é de hornet Zerada sem pata E pro pau no cu fica de zuzu Nós tem mais dez quitada Ligando a agência, transparência Toda admirada e quando vê a ponta Fica admirada, toda empolgada Quando vê o fruto veloz da repsol Sumindo no pôr do sol Amor com os maloqueiros só Uhum. A pesado pesada, nós é é enjoada gosta gosta malote as bandidas Ah vista sem querer porque porque a firma é forte Odeio tá Ah Ah sem Ah entrar na quebra tem que ter respeito porque a firma é forte De rolê de jet, nasa de hornet, zerada sem placa E pro pau no cu fica de zuzu, nós tem mais dez quitada Liga na agência, transparência, sem milhão na conta Fica empolgada, toda admirada e quando vê a ponta Fica admirada, toda empolgada quando vê O fruto veloz da repsol, sumindo no pôr do sol Amor com os maloqueiros, só embaixo do lençol não nasci pra namorar, muito menos dela me pegar.